A expressão está aqui. É equivalente ao produto de N por... Ó, equivale ao produto de N por... Vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma divisão. né? Mas antes disso, eu vou transformar esse número decimal em fração. Eu vou transformar esse número decimal... Em fração, né? Transformes Thundercat ou além do alcance, rumo à aprovação. Como é que a gente transforma, né? Esse número decimal, né? Em fração. Primeira coisa, você vai olhar aqui o número. Qual é o número que você tá vendo aqui? Fala para mim, coloca aí no bate-papo. Qual é o número tirando o zero da parada? Qual é o número que você tá vendo? Coloca aí para mim. Esquece o zero, finge que não tem um zero. ali Vamos lá. E aí? Vai ser 125, não é isso? 125. Exatamente. 125 dividido por quanto? É. Aí você vai contar a quantidade de casas decimais. Pode ser dividido por 10, 100, 1.000, 10 10.000, 100.000. Aí você tem que olhar a quantidade de casas decimais. Por quê? A quantidade de casas decimais vai te dar a quantidade de zeros. A ideia é essa. Então vai ficar aqui. Ó. 1 seguido de quantos zeros? Aí você vai contar aqui. 1, 2, 3, 4. Pô, tem 4 casas decimais. Então é o 1 seguido de 4 zeros. Então, pessoal, esse cara aqui é a mesma coisa que essa fração. Aí ficou mais fácil para a gente trabalhar. Ele está pedindo o resultado dessa expressão aqui. Como é que vai ficar essa expressão? Vamos lá. Vai ficar n dividido. Vai ficar n dividido por quanto? Por 125 sobre. 10.000 vai ficar N deixa eu aumentar aqui o tracinho assim, dividido por 125 sobre mil qual é a jogada pessoal? vamos lá dividir né regrinha, tia teteca. O que que diz a tia teteca? lá atrás a matemática básica repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda então, repete a primeira Repete a primeira E multiplica Pelo inverso da segunda Vai ficar 10.000 Dividido Por 125 Vamos lá Quem é o 10.000? Ó Vou abrir aqui esses números ó. Olha como vai facilitar a conta Quem é o 10.000? 10.000? Eu posso escrever da seguinte forma, né? fatorar ele aqui. 10.000 é a mesma coisa que 100 vezes 100. ó tô te dando poderes. 125. Se eu abrir o 125, né? vai ser 25 vezes 5. Nem rolou estresse. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. 100 por 25. Pô, pô, vai dar quanto? 4. 100 dividido por 5. 100 dividido por 5. Pou, pou, vai dar quanto? 20. 4 vezes 20 vai dar 80. Então, pessoal, eu já sei que o resultado desse cara aqui é quanto? 80. Olhando lá as opções, gabarito, letra, delta. Delta. Letra D.